Flamengo e Atlético Goianiense são 12 jogos pela Série A do Brasileiro. Sete vitórias cariocas, duas goianienses e três empates. Um deles no dia 14 de novembro de 2020 pelo Brasileirão do ano passado. Como este jogo aqui é da 19ª rodada, esse jogo fecha o primeiro turno, na última rodada o Dragão recebe o Flamengo em Goiânia. Nós teremos os dois jogos do Brasileirão ainda a serem realizados. Os artilheiros do Brasileirão: Gilberto, Hulk, Yuri Alberto, Ítalo, Edenilson. Começaram o jogo, apitam a pita, árbitro, a bola está rolando. Começa do cruzamento, segundo poste. Vem Flamengo no cruzamento para dentro. Já já eu conto por quê. Cruzamento para a grande área: o toque do Caio, ela vai para fora. Rodrigo Caio, zagueiro voltando ao time, subiu e cabeceou para fora. A fitinha preta. Estura. Ela vai ficando lá atrás com o Rodrigo Caio O Ramon tá sentindo e O Rodolfo Tosque Marques para o jogo Ribeiro tenta a finta, prende a jogada, girou Isla meteu no segundo poste, saiu o Fernando Miguel, olha o rebote Ramon... Tá com ela, cutuca a frente, forte demais Eta pro Michael, é tiro de meta bom Ramon fez tudo errado. Projeta, é pra ele, Janderson. Arriscou pro gol, ela foi pra fora. Tava passando livre ali no meio, né, o Baralhas. Pois é, o... Chael é habilidoso pra cima do Wanderson, Gabigol tentou a devolução. Dudu Michel... se projetou, olhou, mandou, cruzou na boca, Rodrigo caiu de cabeça. Tira pra escanteio e olha, se ela chegasse no André Luiz... Escanteio cobrado, baixinho, Ramon, Davi Luiz, lançamento feito nas mãos, se você é dragão ou é mengão, Dudu rolou, fraquinho, cima na da marcação do Carius, Gabigol meteu na área, a bola passou, toca passes no ataque, André Luiz, e aí a tentativa, pegou muito mal na bola o João Paulo, né? Mas olha, a trama foi legal, viu? A trama foi com o espaço, né? o Flamengo continua marcando. Gabriel chegou, valeu a pressão do Flamengo. O Dragão se segura, a bola é para Bruno Henrique. Bem, vem aí Bruno Henrique com ela, ajeita o corpo, puxou a jogada, bateu em cima. Ribeiro olhou para o Isla, bola no fundo. Isla pegou mal. Fernando Miguel Andreas meteu na área, Rodrigo caiu de cabeça. Everton Ribeiro rolou atrás, vem cruzamento do Isla. É o... Gol do Flamengo, Michel. Recebe os abraços e vai ali cumprimentar o Isla. O FAP dizia, é o único que está atento. Rodolfo Toschi, Marques, apita. Começa o segundo tempo. Campeonato brasileiro para você aí fora do país. Olha o Bruno Henrique. Bateu cruzado, a bola acaba saindo. Terminou com o estilo, olhou para a área. Meteu a inversão de bola. De primeira para o gol, Michel. Ela foi para fora tá com moral, o Michael não quis nem saber. Olha aí o passe. Ele pode... Frente João Paulo, para de bater para o gol, teve desvio. Ela vai saindo em escanteio. Mas de novo o Flamengo deu muito espaço. Não, olhou, cruzou escanteio. por baixo, o Michael dominou. No fundo botou para trás, Fanderson faz o corte. Mas Ramon chegou, puxou, ajeitou, pegou mal. Ah, pode pintar também, jogar na ensaiada, na cavadinha, na boca do gol, subiu. Levantamento ruim, o Ramon tira. O Ribeiro, o Ribeiro protege bem, olhou, meteu na velocidade. É para o Gabriel, ajeitou atrás, Bruno Henrique. Ela abriu, Bruno Henrique, entrou na hora do chute do... Para o lançamento, é para o Michael, ajeita no peito. Encarou o Dudu, tomou um toque por baixo, falta... Vem, Gabriel com ela, ajeitou, bateu, desviou, oh, pra fora! De novo pra você o lance do Michael para o Gabriel, ele vem, ajeitou, bonito, bateu, teve desvio no meio do caminho, é escanteio. É escanteio sim, né, a bola de... e... mas o Flamengo teve uma boa oportunidade na perna. É para Gabriel adiantou, vem o Flamengo tocou fraquinho. com ela escapou bem na tabela, Michel para fazer mais um gol GOOOOO... do Flamengo, Michel. Tá demais, tá demais a fera do Flamengo Se ninguém tá resolvendo, ele resolve, reveja O Thiago Maia fez a abertura, Bruno Henrique deixou